Próximo ponto é a minha missão como é que eu vou fazer a minha missão lembrando minha missão dá suporte para a minha visão acontecer a minha missão ela vai fazer com que a minha visão aconteça não tem nenhum sentido fazer uma visão que esteja uma perdão uma missão que esteja desconectada da visão a missão tem que ter conexão e dar suporte para a visão acontecer. Então, primeira pergunta é: qual será? Anota comigo. Qual será a sua? Qual será a sua contribuição exclusiva para fazer a sua visão acontecer, olha só, vou repetir, qual será a sua contribuição exclusiva para fazer a sua visão acontecer, aqui eu preciso te chamar a atenção para um termo que tem no meio dessa pergunta, que é exclusiva, a minha visão eu preciso de apoio, só que a contribuição na missão, ela é exclusiva. Eu não posso ter uma visão e na hora de executar as missões, eu terceirizar responsabilidades. Eu não posso. É a minha contribuição exclusiva. Se é exclusivo, é você que tem que fazer. Neste caso, você, coachee. Nós estamos aqui em busca, quando a gente vai trabalhar a visão, nós estamos em busca de um sentido, em busca de algo que faça o indivíduo acordar de manhã, botar o pé fora da cama e dizer, eu vivo por um sentido maior, eu tenho algo que me move, até muito maior do que as minhas metas. E as minhas metas estão, de fato, conectadas a este algo maior. E este algo maior nós estamos chamando de visão, é um significado. É algo que vai gerar um movimento natural no indivíduo por conta de ter a esperança e a perspectiva de realizar algo grandioso, algo que de fato vai fazer a diferença para ele e para todos que o cercam aqui chamado de visão.